Eu sou taiane Anjos, cozinheira e criadora de conteúdo e hoje eu vim trazer para vocês uma receita deliciosa de risoto vegano de cogumelo shiitake e palmito. Então vamos para os ingredientes. 2 xícaras de chá de arroz arbóreo. 50 gramas de cogumelo shiitake seco. 130 gramas de palmito. Duas colheres de sopa de cebola em flocos e uma colher de sopa de alho em flocos. Uma colher de sopa de óleo de coco. Uma colher de sopa de levedura nutricional. Sal e pimenta do reino a gosto. Para começar a nossa receita a gente vai hidratar os cogumelos. Então aqui na minha panelinha eu vou botar um litro e meio de água. Nosso cogumelo shitake, a gente vai deixar isso ferver, depois a gente vai reservar a água, separar os cogumelos e partir para o próximo passo. Agora que nosso caldo já está pronto, ele está aqui do lado já reservado, o ideal é que esse caldo fique cozinhando o tempo todo no fogo mais baixo até a finalização do nosso prato, certo? Na minha outra panela aqui eu vou colocar o meu óleo de coco, a cebola e o alho. Uma coisa, eu estou usando o óleo de coco, mas se você quiser você também pode usar azeite nessa preparação, certo? Então vamos começar! Essa refogadinha de um minuto no grão do arroz, ela é muito importante para poder selar esse grão do arroz e assim a gente tem um risoto mais cremoso e mais gostoso. Então, não pula essa parte, hein? Agora a gente vai começar a adicionar nosso caldo uma concha por vez e mexendo o tempo inteiro. E qual a importância de ficar mexendo o tempo inteiro? Assim, a gente faz com que nosso arroz libere mais amido. Isso é característico desse tipo de arroz que a gente normalmente usa para fazer o risoto. Que aqui é o arbóreo, mas também poderia ser o carnaroli. Então agora a gente vai só adicionar caldo, mexer, mexer no tempo inteiro, acabou o caldo, adiciona mais um caldo e não coloca o caldo todo de vez. Tem que ser concha por concha, combinado? Então vamos lá! Quando o nosso risoto chegar nesse ponto que vocês estão vendo aí, a gente vai começar a temperar ele. Aqui de forma bem simples eu só vou colocar sal e pimenta do reino e a gente vai continuar cozinhando. Então vamos lá? Agora que o nosso risoto está quase al dente, como é que você sabe que ele está quase al dente? Você experimenta. É a forma mais simples e mais fácil se você nunca fez risoto de saber o ponto. Você experimenta, você sente que ele ainda está um pouquinho durinho, está quase lá, mas ainda não está lá. Lembre que al dente, ideal, quer dizer que o arroz não está completamente mole. Ele vai sempre ter um pouquinho de resistência, mas não vai estar tá duro, duro, entenderam? Acho que sim. Espero que sim. Então, agora que nosso risoto chegou nesse ponto, a gente vai adicionar o palmito e o shiitake, mexer mais um pouquinho e só finalizar e eu mostro pra vocês. E agora o nosso risoto tá completamente pronto, como vocês acabaram de ver. Lembra sempre, gente, de experimentar para saber se ele tá bom de sal, tá bom de pimenta, se você acha que precisa cozinhar mais um pouco e saber o tempo do grão de arroz. O que falta fazer agora, Thai? Agora, tradicionalmente, o risoto seria finalizado com manteiga e parmesão. Eu já desliguei meu fogo. Só que a gente quer deixar esse risoto 100% vegano, então eu vou substituir a manteiga e o parmesão por levedura nutricional, que ela vai trazer um quê daquele gostinho de queijo, não tanto, mas o mais próximo que a gente vai chegar aqui para um risoto. E, e é só isso: a gente vai só colocar a levedura nutricional e servir. E por cima, se você quiser para decorar ficar um charminho, colocar um pouquinho de salsa picada. Então vamos fazer isso agora. O resultado final do nosso prato fica assim. Essa coisa maravilhosa, super cheirosa. E agora vamos fazer o quê? Vamos experimentar pra ter certeza que isso daqui tá bom. Hum. Ai, ah, eu quero um pouquinho de cada. Hum. Foi muito bom. Eu tenho certeza que você vai amar essa receita. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo.